Ah, eu tinha que pegar isso aqui, é mole, que massa hein minha tia, que massa hein. Mas que desgraça que ela tá fazendo aí rapaz. Só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. <risos> Tá na frente pessoal, Ela tá metendo. <risos> ai, ai Boa tarde, galerinha. A gente tá começando aqui mais um vídeo com esse show aí das poderosas. Faltam 4 segundos, 3, 2, 1. Para a sinaleira abrir, nós vamos cortar esses corredores. Vamos entrar no fundo do Uno. Não, na frente. Entrar no fundo é barril. Tô aprendendo a dar queda de asa com a Lander Requer mais força Mas que poucos a gente vai pegando o jeito É um jogo mais swingado Tem que Pôr uma parada aqui Ih, porra deu retrovisor bem alto e bater na pontinha. Deu um toquinho, mas não chegou a quebrar não. Olha pá, pá, pá. a barquetona. Trânsito livre. Sem problemas, sem compromisso. Tudo lindo, tudo lindo. Obviamente, aquele cara não vai acompanhar a gente porque ele não tem a mesma mobilidade que nós nos corredores. Ah, chegando agora aqui. Ó. Devagar, jovem. Aí você me foge, na né, gordinho? Tinha que ser o gordinho! Mudou de faixa Batiou, passou Boa, 0.6. Mas tô vendo que eu vou ficar mal acostumado quando pegar a XTZ. E eu ver esses corredores estreitinhos e querem meter. Porra, oh, rapaz, que susto. Esse cara me veio do nada. Um... E aqui eu passo Só se meu joelho Não passar, né? Cigana, é? Oh, Ô merda, olha o que foi que eu fiz Eu tô jogando cana na, na, na faixa, velho eu não gosto disso não, velho. Porra, eu vou puxar pra trás. Vou puxar pra trás. Ah, deu, deu laranja. Vale nem a pena agora. Bateu verdão. bom janeiro, fevereiro é que dá esse horário, por exemplo, agora são 6h15 ainda está claro isto é muito bom Galerinha Pra quem tava reclamando aí Que eu não tava publicando vídeos E de fato Fiquei acho que umas Quatro semanas Sem publicar Pronto. Botei um ontem Publiquei outro hoje E já tem um agendado Pra amanhã Que foi de hoje de manhã, a gente indo pro trabalho. A gente tá fazendo isso aqui agora, né? Olha ele, ó, cheio de gingada, ó. Gostei, gostei, gostei. na é cego, na é cego. Ó a mãozinha no bolso. Gaiato ele, Um buzinante. Agora essa buzinão dele é ridícula. Devagar, nego. Devagar. Vamos ver não. Ih, ele bufou na farofa aqui. Não, olha lá, Ele passou, eu fiquei. Vai ele, ó. Ah, mas aqui ele se aperta, porque o trânsito anda do lado de cá, é nesse cantinho aqui que o trânsito anda, que pega esse meio aí e se afoba, aí não anda. Ele não está aqui. Ele ficou. Pô, não vou dizer que ele entrou em algum lugar, porque nem tem onde entrar. né? Nesse aquele... Lá para trás não tem lugar nenhum. Ou tem? Não, tem não, tem não. E yeah, aí, Não, devagar que tem polícia ali, vamos por cá. Lá da loura. Leandro, se você estiver vendo esse vídeo, você falar Raul não gosta, vai tomar no seu.. Vai se lenhar, vai se lenhar. Oh, e Isso, bebê. Se joga, se joga. Não bote pra no chão. Não bote. Isso, isso. isso. Muito bem. Muito bem. Tô te acompanhando. <risos> Na verdade, tô só esperando você dar uma brecha aí que eu vou passar virado um caramba. É agora. Fui, tchau. Beijo pra você e pra família. entrando vamos não oh, esse cara pode né esse cara são do águia o águia meteu na contramão ali e foi embora claro é o águia Águia pode! Esquadrão Águia agora aqui de Salvador, utilizando Transalp 750 cilindrados, tá bom pra você? Tá ótimo! Ah, esse também é o primeiro vídeo que estamos gravando com a resolução de 960 pixels a 60 frames vamos ver se vai ficar legal eu acho que vai gerar um arquivo muito grande, vai gerar um piloto miserável aí se ficar muito ruim eu vou baixar a quantidade de frames eu acho que a gente não precisa de 60 frames mas vamos testar inclusive esse vídeo vai ser até um pouco menor assim que a gente chegar na Aonde? Sei. Uma referência. Deixa eu ver. E 80, devagar. Ah, vamos ver, vamos ver uma referência. Pra aparecer Pronto, vamos fazer o seguinte: vamos pegar. Pirajá. Hoje vamos voltar pro Pirajá. Eita, a asa. <risos> Asa, por favor, papá pá. E a BR tá, tá tensa. Passou no amarelo no limite do vermelho. A BR tá tensa, mas vamos lá. Sexta-feira eu gosto de pegar a BR porque muita gente viaja. Então congestiona. Aí você pode dizer: hã? É, eu gosto. Calma, na paciência, na parede. Quantos minutos de vídeo? Não sei, não dá pra ver, tá escuro. Mas, levando em consideração que saímos às 6 e 8 às 23 Tem uns 15 minutos. Vamos dar uma pausa por aqui, começar a gravar de novamente. Faz um segundo vídeo, entendeu? Então é isso aí, galerinha. Boa noite pra quem vê somente esse, mas sabe que tem continuação, viu? Beijo, beijo abraço tchau, tchau.